Oi, gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje para abrir com vocês a minha glam box de fevereiro, fevereiro, janeiro. Eu dei uma parada nas aberturas por causa da mudança, então as minhas caixinhas começaram a vir aqui para o novo endereço e eu acabei pulando elas, mas aí vocês vão ver as resenhas dos produtos aqui no canal. Então hoje a gente vai abrir minha caixinha de janeiro, ela é linda. Ela é com temática mais tropical, mais verão e tem um abacaxi de óculos maravilhoso aqui na frente. E a gente vai fazer a soma do valor da caixinha, então se vocês estiverem curiosas para saber o que, que veio ou quanto custou a caixinha, né o valor que veio dentro da caixinha, vamos lá. O primeiro produto que veio na minha caixinha e o maior deles com certeza é a água micelar expert da Nivea, ela é de 400ml, é um... Tubão. Ela custa 40 reais em média na internet, pelo, pelo que eu pesquisei. Ela promete remover maquiagem à prova d'água, tem sensação não oleosa, 0% de resíduo. Eu gosto bastante desse fator da Nivea, de que ele deixa pouco resíduo, então não tem aquela sensação melequenta no rosto depois que tu usa, não fica precisando urgentemente lavar o rosto. Eu ainda lavo porque eu acredito que como ela tem micelas, talvez elas fiquem agindo na pele e pode ressecar um pouco ou irritar a pele, mas é muito bom e eu amo água micelar. Já falei várias vezes que eu não gosto de demaquilante, eu gosto de água micelar. E ganhei mais uma agora pra manter o meu estoque. É a segunda vez que vem produtinho dessa marca na caixinha, e eu ainda não testei o primeiro e acabei de ganhar o segundo Essa marca é a Barbers Ela é uma marca bem cara de produtos de beleza Esse aqui é um gel esfoliante de pêssego Um esfoliante natural que Promove uma pele renovada, macia e uniforme Ele promete esfoliar sem irritar E tem extrato de pêssego e é cruelty free Eu tô bem curiosa essa marca Já é o segundo produto, como eu falei O primeiro, se eu não me engano, foi um anti-sinais E eu tô bem motivada a testar A vi gente falando super bem deles Então, tá aqui esse produto custa R$ reais, é bem carinho para 60ml, mas eu espero que funcione super bem e eu conto pra vocês depois o que eu achei. Terceiro produto é de uma marca que eu gosto muito, que é a Asepsia, o meu pó facial favorito da vida, é da marca deles. E esse aqui é uma maquiagem líquida Autoajustável antiacne. Reduz e ajuda a prevenir cravos e espinhas Controla a oleosidade e brilho Uniformiza o tom da pele Tem efeito mate, proteção solar 15 Eu tô muito feliz de ter ganho isso Eu não tinha um primer ainda Então com certeza eu vou testar Depois eu conto pra vocês o que eu achei É uma bisnaguinha de 30ml Essa bisnaguinha custa 25 reais E acredito que tem Em quase todas as farmácias Porque a sepsia, até onde eu sei, aqui em Porto Alegre vende na Panvel. É super acessível. Um produto que veio na caixinha e eu achei inusitado é um enxaguante bucal. Esse aqui é o Close Up 360 Fresh e a versão Red Hot, o sabor Red Hot. Eu imagino que esse aqui seja o que deixa a sensação quentinha e deve ter um que deixa a sensação gelada. Normalmente a Close Up faz essas coisas de extremos, ou fica quente ou fica geladinho. E ele tem 60ml, um tubinho desses, ou até onde eu vi, custa 10 reais. E é um produto mais baratinho da caixinha, mas ainda assim é um produto super útil. E é um tamanho muito bom pra deixar na bolsa, na é necessário, pra quando a gente precisar e não estiver em casa. Tudo bem que a gente não tá saindo agora, mas a gente guarda, né, pra quando precisar. Ainda mais que eu adoro essas embalagens pequenininhas, que é muito fofo. Ainda na Barbers, eu ganhei um Lip Balm, esse aqui é o da cor 5, numa outra caixinha das, dessas que eu não mostrei pra vocês, ela veio com a cor número 1, que é um vermelho, esse aqui é um tom de marrom, bem escuro, eu tô curiosa pra ver como que ele vai ficar nos lábios, e eu vou com certeza mostrar pra vocês em um outro vídeo, ou até no Instagram, então me sigam no Instagram se vocês querem ver algum desses produtos de maquiagem sendo aplicado, e esse aqui com certeza é muito útil, porque eu uso muito lip balm, eu não sou a maior fã de batom do mundo. Eu prefiro muito mais os lip balms que tenham uma corzinha mais suave, que não fiquem com aquela sensação estranha no lábio. Esse aqui custa 60 reais Eu acho um valor bem caro para um lip balm, então eu espero que ele seja incrível, mas quando eu usar eu conto para vocês o que eu achei. O produto que eu mais tô ansiosa para testar dessa caixinha é com certeza a máscara de... Nutri Repair da Gerini não é a primeira vez que vem produtos dessa marca, já vieram outros dois e eu amei, então eu tô com uma expectativa bem alta pra esse aqui, é uma, essa máscara tem manteiga de murumuru, óleo de buriti e óleo de pracaxi, eu não sei o que é isso. Pra cabelos secos, quebradiços e indisciplinados. Eu achei sensacional que essa máscara vem com duas juntas. Então tu consegue fazer um tratamento dois em um. E eu tô bem curiosa, a minha veio um pouco sujinha, vazou um pouco na caixa, sujou um pouquinho a caixa. Mas eu abri e ainda tem bastante produto aqui dentro, então vai dar pra usar tranquilamente. E eu já comentei com outras máscaras que vieram na caixinha, que eu acho sensacional elas virem com esse tamanho pequeno. Piquitinho, e daí a gente consegue usar várias máscaras, variar bastante e não, não ficar presa a uma só. Assim ela não vence e a gente consegue usar tudo. Então com certeza vai ter vídeo dela aqui no canal em breve. Se tu quiser ver vídeo de algum outro produto dos que eu recebi, comenta aqui embaixo que eu volto a fazer pra você. O último produto que veio, na verdade não veio dentro porque não cabe, é esse porta-pincéis da Candice Berenice. Ele é lindo, tem aqui o compartimento pra botar todos os pincéis, os bolsinhos e um zíper aqui em cima pra guardar os menorzinhos, eu acho os, os que ocupam mais ou mais ou menos espaço. E aí, só faltou os pincéis porque eu ainda não tenho. Então, quando eu comprar pincéis, com certeza eu vou guardar aqui. Esse porta-pincéis custa 50 reais no site da disse e eu estou apaixonada e eu adoro que sempre na caixinha vem algum brindezinho extra, algum produto do lado de fora da caixinha porque não cabe dentro e eu acho sensacional, fico ansiosa pra ver qual que vai ser o produtinho diferente da vez. Então essa caixinha completou 315 reais, valeu muito a pena, é muito mais do que o valor que eu paguei nela, cada caixinha... Custa em média 60 reais na assinatura, então com certeza vale a pena vir reais. eu nunca ia gastar tudo isso em produtos por conta própria. E se tu quiser assinar a Glambox também, não te esquece de usar o meu código de desconto, tá aqui no box de informação e eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Ele dá direito a até 80 reais de desconto e um brinde na assinatura, então não perde essa oportunidade, corre lá e assina a caixinha que eu garanto que vocês não vão se arrepender, eu ainda não me arrependi. Já é o meu quinto mês, eu acho, e tá sendo sensacional. Todos os meses vem produtos muito legais e eu sempre venho aqui mostrar pra vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau! Oi gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje para fazer com vocês a abertura da minha nova Glombox, essa aqui é a Glombox de janeiro.